Meu projeto ele, ele surgiu é, na necessidade né, de a gente reduzir é, a geração de acatrão. Nós tínhamos uma, uma necessidade de destinação é, desse resíduo, que é um resíduo é, perigoso, e nós começamos a, a desenvolver alguma coisa para é, minimizar esse impacto no meio ambiente. Nosso forno ele tinha um duto interno na, na, na parte interna do forno e Nesse intervalo, o alquatrão, no seu estado inicial, é em forma de gás. E ele perdia a temperatura e condensava. Nós pegamos e mudamos o layout dessa, dessa chaminé do forno, fazendo com que esse espaço fosse diminuído, de forma que esse resíduo, o alquatrão, ele era queimado dentro do próprio forno, durante o processo de carbonização. O resultado foi em torno de 90% da geração do resíduo. Hoje nós estamos é, praticamente com é, um 5% só da geração em função do número de fornos que ainda existe, que nós, nós estamos transformando ele para o processo atual. É, o benefício principal para os trabalhadores foram, é, foram vários. Né? Primeiro, o mais importante foi a satisfação, porque era uma atividade que é, tinha risco, né, vários riscos, risco ergonômico, risco de acidente, inclusive nós tivemos um acidente, né, um caso de acidente, e, e com esse novo processo é, melhorou é, consideravelmente a, a, a operação, né, trazendo grande satisfação do pessoal. Eu me senti muito orgulhoso e feliz né, por ter conseguido esse prêmio.